Quer saber quatro passos para fazer landing pages mais persuasivas que vão te gerar mais conversões? Então acompanha o Marketing Hacks de hoje. Olá, eu sou Rafael Reis e no Marketing Hacks de hoje eu vou falar sobre landing pages, as famosas páginas de destino, páginas orientadas para conversão. Geralmente numa landing page você não tem um canal de saída. Então, você não linka para o seu site, você não linka para redes sociais, você não coloca nenhum ponto de fuga, onde o usuário possa ir fazer outra atividade e desfocar daquilo que ele veio fazer. Numa landing page, o seu conteúdo tem que estar orientado para a conversão. Ele tem que fazer o cliente caminhar para aquela conversão específica que você quer naquela página. Então, você gera tráfego, você gera audiência para essa página, você dispara um e-mail marketing para a sua lista, ou você compra mídia, ou você coloca um banner no seu blog e manda todo mundo a landing page. E aí tem quatro tópicos essenciais que você precisa trabalhar para que a sua landing page seja mais efetiva na hora de gerar uma conversão. Vamos lá, então. O primeiro tópico são os sintomas. Quando você fala sobre sintomas, você vai falar sobre coisas que a pessoa já sente, que aquela sua persona, seu avatar, seu público-alvo, seja lá o nome que você quiser dar, já percebe sobre o seu assunto. Vou pegar um exemplo bem simples sobre produtividade. Todo mundo gostaria de ser mais produtivo, não interessa o quanto você produza, todo mundo sempre quer produzir mais. E aí, quais são os sintomas que as pessoas têm na hora que a gente fala sobre produtividade? Pô, eu não consigo terminar as tarefas que eu começo, eu queria conseguir fazer mais coisas, eu listo uma, uma quantidade de coisas para fazer no meu dia, não consigo terminar, eu não consigo ser produtivo. Então o que o seu conteúdo vai fazer? Ele vai abordar esses sintomas que a pessoa já percebe. Qual que é o objetivo dele, disso? É você gerar uma conexão com a pessoa logo que ela acessa o seu conteúdo. Então, se você tem problemas para terminar suas tarefas, se você sente dificuldade em priorizar o que é importante, o que é urgente, e você quer melhorar a sua produtividade, provavelmente existem algumas coisas que você está sentindo. Então você vai abordar isso no seu conteúdo de forma que a pessoa se identifique com aquilo que você está falando. O segundo tópico é o problema. Nesse segundo tópico, nessa segunda área da sua landing page, você vai começar a abordar os problemas que podem estar tá causando aquele sintoma. Então você não está conseguindo separar aquilo que é urgente e que é importante para que você consiga produzir. Você deve estar tá fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, sem saber qual delas você precisa terminar primeiro. Você recebe mais demandas do que você consegue realizar. Ou você listou uma série de metas que você quer bater e não está sabendo por qual delas começar. Ou seja, você está abordando dentro do seu conteúdo os problemas que, tá, que isso está gerando para aquela pessoa. Então ela já sente os sintomas e agora ela começa a identificar os problemas. Isso faz com que o interesse dela no seu conteúdo se aprofunde ainda mais. Nesse momento, você gera antecipação para o terceiro item. Nessa antecipação, o que é que você vai fazer? você vai dizer para essa pessoa que está consumindo o seu conteúdo que existe uma solução para esse problema. Logo que você estiver terminando esse segundo tópico, você vai deixar uma frase que gera um gancho para o próximo item. Esse problema tem solução. Aí entra o terceiro ponto, que é a cura, a resolução do problema, a solução proposta. Nesse terceiro item, a solução que você está propondo é quando você vai apresentar a forma como você resolve aquele problema e os sintomas que a pessoa já identificou anteriormente. Então você já falou sobre os sintomas que ela tem, você já situou o problema que pode estar gerando e agora você vai apresentar a sua solução para aquele problema. Nesse momento é que você demonstra como a sua solução funciona. Se você vai entregar para essa pessoa um treinamento, um curso, um software, um e-book ou qualquer tipo de material que vai ajudá-la a resolver esse problema. Para materializar isso, você precisa exemplificar e mostrar casos de como isso tem funcionado para outras pessoas. Um recurso comum para você usar dentro da landing page ou até mesmo dentro de um post longo é você dizer, está aqui o que você precisa fazer ou essa é a forma de resolver o seu problema. São chamadas que criam uma conexão muito forte e acionam um nível de atenção dessa pessoa extremamente alto. Vão fazer com que ela queira consumir o seu conteúdo até o final. Uma vez que você tenha apresentado a solução, você precisa dar mais um passo, que é o quarto passo da persuasão. O quarto passo da persuasão são os resultados. É a demonstração de como vai ser a vida dessa pessoa depois que ela consumir a sua solução. Então você já apresentou anteriormente sintomas, problemas e uma solução para esse problema. Agora você precisa dizer para essa pessoa qual é a transformação que isso vai gerar na vida dela. E você pode estar falando tanto com uma pessoa física, quanto com uma pessoa jurídica. A sua solução pode ser um treinamento que vai fazer com que essa pessoa tenha mais produtividade, ou ela pode ser um software que gerencia as tarefas, gerencia os projetos e aumenta a produtividade de uma determinada equipe. A partir do momento que você colocou a sua solução, você precisa apresentar possíveis resultados para essa pessoa. Uma chamada bastante comum para essas situações é e esses são os resultados que você pode esperar. E aí você vai colocar parâmetros, né? você vai colocar uma base de comparação, o que a gente chama de ancoragem. Você pode ter um aumento de produtividade de 20% até 80%, ou seja, você colocou um espectro, né? uma variante de onde a pessoa pode conseguir. Ela pode melhorar só 20%, o que para algumas pessoas já é muito, ou ela pode melhorar até 80%, então você estabelece parâmetros. E aí para validar esses resultados, é o momento em que entram os depoimentos, é o momento em que você traz testemunhais de outras pessoas contando a história delas. E como é que elas vão contar essa história? Usando exatamente as quatro etapas que a gente falou anteriormente. Como era a situação, os sintomas que ela sentia, o problema que isso causava e a solução que você sugeriu e os resultados que ela alcançou depois. Uma vez que você tem outras pessoas validando a história que você acabou de contar, você aumenta exponencialmente a chance dessa sua landing page gerar uma conversão. O último passo é, logicamente, apresentar um call to action. É fazer com que a pessoa queira fazer parte daquela solução que você propôs. É assim que a gente estrutura uma landing page de alta conversão. Você apresenta sintomas que a pessoa pode se identificar, você numera isso em termos de problemas que ela também sente, que ela vê presentes no dia a dia, você apresenta uma solução possível que você acredita que resolve aqueles problemas e você apresenta resultados que essa pessoa pode alcançar em último caso. Estruturando a sua landing page ou o seu conteúdo longo, a sua página de destino de forma a cumprir essas quatro etapas, você vai conseguir gerar muito mais engajamento, vai conseguir fazer com que as pessoas consumam esse conteúdo todo e que provavelmente isso aumente muito a sua taxa de conversão. Muitas vezes, o problema que você tem não é exatamente aumentar o seu tráfego, mas é aumentar a sua conversão. Mas sobre isso a gente fala nos próximos vídeos da série Marketing Hacks. Para continuar acompanhando, assina o canal aqui embaixo. Acompanhe a série Marketing Hacks e se você achou que esse vídeo foi útil, compartilhe ele para outras pessoas. Quem sabe ele pode ajudar outros empreendedores digitais. Eu sou Rafael Reis e eu te vejo no próximo vídeo do Marketing Hacks.